Estão começando as dicas de segurança no trânsito para você ir e voltar, seja pé de carro, moto, caminhão, bicicleta ou no transporte público. Eu sou a Daniela Gurgel e você está no podcast do programa Laço Amarelo. Nesse mês temos um combinado, lembra? Se você for viajar, só traga lembranças boas na mala. Para isso, estou lembrando você de alguns cuidados que não deve esquecer para ir e voltar com segurança. Os riscos de uma viagem são vários, mas se você se preparar, sua segurança agradece. Por exemplo, se você for passear em companhia de um animal de estimação, Lembre-se de transportá-lo nas caixas, cadeiras ou mesmo nas guias adequadas ao peso e ao tamanho do animal. Somente assim eles estarão protegidos para ir e voltar e continuar sendo seu melhor amigo. Eles correm riscos de se machucarem apenas numa freada brusca caso estejam soltos dentro do carro. Sua tranquilidade também passa pela segurança de todos que você transporta. Programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas.